participam na Comunidade São José, uma entre as 10 comunidades presentes na Rede Comunidade São Lucas. Uh, essa rede engloba 10 comunidades nessa, na zona oeste da cidade de Rio Grande. Essas 10 comunidades uh, apresentam pastorais, uh, desde batismo, catequese, dízimo, liturgia. As comunidades são acompanhadas pelos freis. Todas as comunidades elas são, de certa forma, interligadas, pois as equipes elas procuram se ajudar umas às outras, de fato, integrando todas as comunidades na rede. Como eu disse, os três acompanham essas comunidades, realizando celebrações, missas, educacionais sendo que todas as comunidades rezarão, uh, Rezam pelos seus padroeiros, fazem uh, celebrações de, integra de integração entre as suas equipes. Eu faço parte da comunidade São José, onde existem várias lideranças, né, grupo de batismo, pastoral da música, vários grupos de catequese, uh, incluindo desde grupo de, de criança a partir dos 6 anos, catequese de primeira eucaristia catequese de preparação a crisma catequese de jovens e adultos uh, faço parte da pastoral do batismo e da catequese para crianças de primeira eucaristia nessa comunidade de São José nós realizamos também uh, encontros de liturgia onde preparamos meditamos e combinamos como deverá ser feita a a celebração dominical. Uh, o grupo é muito forte, junto com a presença dos três também, das irmãs de São José, que acompanham a nossa comunidade e algumas outras comunidades da rede. Então, todo esse auxílio fortalece o grupo de leigos, né, de maneira que a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível com o povo, que é um povo grande, nessa é um povo Nessa, nessa zona da cidade, e merece atenção. O que mais marca é saber que tu consegue fazer um trabalho, tu consegue melhorar, e tu sabe que esse trabalho dá frutos, que as pessoas se motivam, se empolgam com esses frutos, e que, na maioria das vezes, essas pessoas entram para o teu grupo, quando é um grupo de, de batismo, de música, de, né, de catequese, quanto menos espera, Vem um, um, um leigo e quer adentrar o seu grupo, né, com o mesmo carisma, com o mesmo empolgação que tá, né, então é isso que mais me motiva, né, porque desde quando eu entrei até hoje em dia, isso acontece periodicamente, é isso que nos motiva.